Os homens são o que eles são, não o que eles desejariam de ser. São três homens, pai, filho e neto, mas cada um deles tem sua peculiaridade emocional. Por tudo que o artista não quer é se parecer com o outro, né? muito menos com os familiares. Se meu pai não tivesse sido fotógrafo, foi dificilmente ia ser fotógrafo. Eles dizem que a melhor foto é a foto que você nunca pegou. Eu amo seus filhos. Ele só interessava ele aquele micromundo dele. Só. Mais nada. Hey. Artists are not necessarily nice people in their hearts. They are struggling. Isto aqui é uma maravilha, ao mesmo tempo uma terra trágica. Esta vida é uma coisa maravilhosa, mas tem uma paranoia. Você viu o alfa, meu? Você se transformou num um déspota. A gente vai entrar no próximo milênio e você tá por fora. Eu sempre fotografo pessoas, mas eu só me cansava, sabe? People are too complicated. What is that? I'm so emotional.